Por teu perdão te louvo Por teu perdão te louvo Por teu perdão te louvo Por me amar assim Por teu perdão te louvo Por teu perdão por apagar O que eu fiz Na sua cruz Fiz e perdumou Todo o seu sangue derramou Conheceu separação do Pai Que dormiu. Aquela cruz, aquela dor Assumiu tudo que eu fiz, me perdoou, Todo o seu sangue derramou Conheceu separação do Pai Que dor O que fazer? Só me basta ser fiel a Ti, Senhor E Te entregar Tudo, toda a minha vida O que fazer? Só me cabe ser fiel a Ti, Senhor E Te Amar sim o teu perdão te louvou, o teu perdão por apagar. Esse o separação é, do pai que do perdão de novo, perdão de novo. perdão, novo. perdão de novo de me amar assim. Aleluia! É o perdão de Jesus que nos faz louvá-lo, que nos faz amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos perdoou. Ele veio até nós, porque não somos nós que buscamos a Deus. É Deus que nos busca, que nesse dia do perdão, nesse dia da expiação, nesse Yom Kippur, a gente possa lembrar da aflição e do sacrifício que ele teve que passar, na dor que ele teve que assumir, na morte que ele teve que levar nas costas, para que a gente pudesse ter vida, para que a gente pudesse se alegrar, para que a gente pudesse entrar no Santo dos Santos, do Tabernáculo Celestial, com o sangue dele, para enxergar o Pai face a face, pela misericórdia do Messias, o ungido do Pai, o nosso único intercessor entre o Pai e os homens, o nosso bom pastor Jesus. Aleluia pelo seu perdão e pelo seu amor por nós.